Aqui, senhores, observem, aqui, essa, este pontinho aqui, esses dois espaços aqui, aqui é o sistema da fibra ótica, né? aqui é por onde, ó, nesse ponto, à direita, e nesse ponto aqui a esquerda, é onde vem o sistema de iluminação. Essa daqui é uma das óticas mais complexas para você soltar a lente. Observa que bem aqui no cantinho da lente tem um metal, não é verdade? Quando você for trocar essa lente, na verdade, se ela estiver riscada, se ela estiver trincada, é você retirar ela totalmente. E como fazer isso? Eu utilizo agulha, uma agulha um pouco mais espessa, né? Praticamente, olha só a espessura dessa chave, ou até mesmo essa chavinha. Você vai batendo aqui e retira tudo isso daqui de dentro. Tudo, todo esse vidro. Né? É uma lente de grau, uma lente à base de safira. Você vai ter que pegar o manual de operação, ou manual de manutenção, o manual do usuário. Qualquer um desses três vai te dar informação pertinente a esta lente. Observa que essa parte que é vidro, ou é safira, ou é cristal, não importa, ou é plástico. Já ao derredor redor é um metal, olha. Mas professor, como que eu vou colocar... Colar vidro e metal, justamente, é possível sim, no manual o fabricante especifica o tipo de cola. Ele só não falam de com, comprar, mas para isso o professor, semanalmente ou mensalmente, de acordo com os distribuidores que vão aparecendo, jogamos na planilha para vocês fazerem o download. Tem que estar sempre atualizado, mesmo depois de você pegar o seu certificado a não ser que você faça pesquisas semanais como nós fazemos, é uma mão na roda depois de você receber o terceiro certificado de conclusão você vai continuar acessando a plataforma né? então lá vai te falar o tipo de cola ao qual cola-se o vidro, a lente de safira, o cristal ou o plástico, não importa, o fabricante vai dizer que dá essa conexão, essa ligação esse fundimento entre o vidro e o metal, tá vendo? Ó? É um metal, é, não é circular, ele é meio cônico, né? Essa lente, ela é nesse estilo. Aqui é um ângulo aproximadamente de 45 graus aproximadamente, não é uma ótica de 45 graus, perfeito? Porém, com esses detalhes, você vê que ela tem um outro acabamento aqui de metal que é para proteção, né? De